Olá, o vídeo de hoje é sobre crédito à habitação. Quem quer comprar casa normalmente recorre a crédito à habitação e por isso hoje vou falar sobre aquilo que eu sei de crédito à habitação, quais as considerações que deve ter em conta e quais os conselhos que eu tenho para lhe dar. É uma dezena, uma dezena de conselhos que pode aproveitar quando pensar em, em contratar um crédito à habitação. Até já! Olá, o meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou consultor imobiliário. Hoje é quarta-feira e por isso estou a fazer este vídeo. Todas as quartas-feiras no meu canal lanço novos vídeos sobre mediação imobiliária, sobre compras e vendas no mercado imobiliário. O vídeo de hoje é sobre crédito. Para receber vídeos como este todas as quartas-feiras em primeira mão, subscreva o canal agora. Obrigado por subscrever o canal. Entretanto, se não teve ainda a oportunidade de ver, recomendo que veja o vídeo sobre os 5 erros mais frequentes que os compradores cometem antes de comprar o imóvel. Veja esse vídeo para tirar as maiores vantagens quando decidir comprar o seu imóvel. Algumas considerações que devemos... Um, ter em conta antes de falarmos nos conselhos sobre projeto de habitação. Primeiro, os bancos olham para si como um negócio vão lhe emprestar dinheiro, esperam que pague e querem diminuir o risco e por isso algumas coisas que eles observam para perceber se de facto lhe devem a emprestar o dinheiro que está a pedir. Estas coisas são um, coisas muito básicas, para quem está habituado a esta, esta coisa do crédito da habitação e da, da, do financiamento, mas, se calhar, se está a comprar a primeira, a primeira casa ou se está a comprar uma segunda casa, já não se lembra bem como é que foi o processo inicial, convém tê-las em consideração. Elas estão. Para os bancos é muito importante que sejam dois titulares. E porquê? Se tiver dois titulares, o risco está diluído. Se um tiver um problema no emprego, o outro pode compensar. Se houver uma, uma, uma falha ou uma tendência para incumprimento de uma das partes, o outro está lá e vai uh, pagar uh, pelos dois. E, portanto, se tiver dois titulares, é melhor do que só um e para os bancos isso é importante. Segundo ponto das considerações, ter uma vida profissional estável. Isto não quer dizer que tenha sempre o mesmo emprego, mas quer dizer que tem um rendimento regular, que tem uh, uma entrada constante de capital que consegue, uh, consegue demonstrar financeiramente ao banco. Ou seja, tem que entrar numa conta bancária para que o banco perceba que, de facto, esse dinheiro entra, que é seu e que entra com regularidade. Os bancos preferem estabilidade a instabilidade. Os, os bancos são instituições muito, muito conservadoras. Portanto, Quanto mais estável for o, o seu track record, mais importante e mais fácil será para os bancos emprestarem dinheiro. Também é importante para os bancos que o seu histórico seja estável, que não tenha saldos negativos, que não tenha descobertos, que tenha, de facto, uma, um saldo médio considerável e que este seja positivo. A palavra positivo é muito importante e vou referi referir algumas vezes. É igualmente importante que não tenha incumprimentos. Se teve algum incumprimento, tem que passar um determinado período, normalmente dois meses, para que ele seja completamente limpo do seu histórico e faça com que o banco sinta que isso foi uma situação passageira e que não vai voltar a acontecer. Se tem muitos, muitas incidentes de incumprimento, poderá ter problemas na análise do seu um, do seu histórico bancário e, e, como tal, ser considerado uma pessoa idónea para o banco emprestar dinheiro. Por fim, a última consideração, antes de entrarmos nos conselhos, é que, uh, e não pode muito uh, não pode fazer muita relação a isto, é que se tiver mais do que 25 anos, ou se um dos intervenientes tiver mais do que 25 anos, isto ajuda. E porquê? Porque uh, faz com que tenha algum histórico bancário faz com que o banco possa analisar o seu percurso e, e, e lhe possa atribuir maior credibilidade financeira. Isto é, é, são algumas das considerações que é, eu acho que são importantes uh, falar antes de entrarmos agora sim nos conselhos sobre o crédito de habitação. O primeiro conselho que lhe posso dar é que tenha toda a documentação pronta para entregar ao banco que vai fazer a sua análise de crédito. É preciso muita documentação, é preciso reunir uh, muita papelada e é importante que a tenha toda. No, na descrição do, do, do vídeo tenho uh, os documentos que são necessários em, uh, neste momento, em agosto de 2020, e que variam. Vai, vão sempre alterando, portanto se vir este, este, este vídeo daqui a seis meses ou daqui a um ano as coisas poderão ter mudado. Estou a falar em agosto de 2020 com aquilo que se pratica hoje em dia uh, no sistema bancário. E, uh, e, e é muita coisa, IRS, nota de liquidação, recibos de vencimentos, tratos bancários, uh, comprovativo de entidade bancária ou de entidade patronal onde trabalha. Portanto, há uma série de documentos, há mais, eu vou deixar a lista do que é necessário neste momento na descrição, veja e, e, um, e reúna, porque quando for pedir um crédito à habitação o banco vai -lhe pedir estes documentos. E se os tiver já reunidos, não perde tempo, não envie não envia coisinhas aos poucos, envie tudo de uma vez, porque senão o banco vai-lhe vai pedir mais coisas e mais coisas e quando tu entregar as, os recibos de vencimento, os extratos bancários já estão desatualizados ou já precisa de mais um mês e é uma chatice. Se enviar tudo ao mesmo tempo, não, não, tem, não, tem, não tem que estar sempre a enviar coisas e o banco poderá fazer uma análise muito mais rápida. Além disso, também demonstra uma coisa ao banco, mostra que é uma pessoa Organizada, e uma pessoa organizada é uma pessoa que paga contas até e horas. Os bancos gostam disso. O segundo conselho tem a ver com arranjo um fiador. Hum, é verdade. Uh, nós não queremos, quando vamos pedir um crédito à habitação, não queremos pedir ajuda a ninguém, nem aos pais, nem aos tios, nem aos uh, chefes, nem aos, à entidade patronal, nem, nada, mas é importante. Se tiver uh, um fiador, o seu risco está dividido o seu risco está coberto em caso de incumprimento e isso é importante para o banco. Portanto, pense, imagino que está a emprestar dinheiro a alguém. Imagino que essa pessoa até tem uma boa, uma boa, probabilidade de lhe pagar, mas que além de essa boa probabilidade de lhe pagar, a pessoa lhe diz assim: se eu não pagar, está aqui a pessoa A ou a pessoa B que paga por mim. Não acha que não se sentiria mais tentado a emprestar dinheiro a essa pessoa do que fosse, do que se, se ela estivesse sozinha? Os bancos pensam da mesma maneira, portanto, pense quem é que pode ser o seu fiador, quem é que confia em si para ser responsável pelo pagamento do seu empréstimo se você não tiver possibilidade e comece já a trabalhar essa possibilidade porque vai ter uma grande vantagem no financiamento se tiver um bom fiador. O conselho número 3 tem a ver com o spread. O spread é a margem de lucro do banco e o conselho é muito simples, quanto mais baixo o spread, melhor. Isto parece óbvio, mas isto tem uma mensagem subliminar que eu quero que perceba, que é o spread é negociável, pode discutir com o banco a redução do spread. E se não conseguir, não conseguir discutir com o seu banco, discuta com outros. Ponha dois bancos em competição. Vai ver que a margem, de repente, já não é tão inflexível. Os, os bancos, para ganharem um cliente, baixam 0,1%, 0,2%, 0,5% no seu spread. Obviamente, se o spread for suficientemente alto para baixar esta margem. E não tenha medo de regatear, não tenha medo nem pudor de tentar baixar uma décima, meia décima, porque isso vai, vai significar dezenas de euros por mês, centenas por ano, milhares no, no, no, no final do, do empréstimo. Portanto, negocie, sei que é importante. O quarto conselho é não olhe só para o spread. Se o spread é importante porque é a margem do banco, não olhe mesmo só para o spread porque há muitos outros custos que deve considerar. Deve considerar a TAEG, Taxa Anual efetiva de Encargos Global. Isto mede a compilação de todos os encargos. Comissões de abertura, avaliações, comissões bancárias, comissões de processamento, juros, seguros... Tudo misturado tem um custo para si, é a única maneira de realmente comparar se um empréstimo é mais caro ou mais barato que o outro é olhar para, para a TAEG. Não se esqueça desta sigla que ela é mesmo muito importante e tenha em consideração que o SPREAD não é tudo. O próximo conselho vai depender da sua capacidade financeira e se tiver possibilidade de o fazer, dê uma boa entrada. E porquê? a entrada vai fazer com que o seu LTV, o seu loan to value financiamento, a relação de financiamento de garantia, seja reduzida, ou seja, vai ter que pedir menos Uh, dinheiro em relação àquilo que está a ser financiado, em relação à garantia do imóvel que está a dar. E isso para o banco é bom, porque se está a entrar com mais dinheiro, quer dizer que o banco tem menos risco. Se o banco tem menos risco, a tendência é para que lhe cobrem menos de spread, porque vão ter... Um, um, menos risco, e como têm menos risco, podem assumir que vão ter menor rentabilidade. E, portanto, é muito importante para si, se tiver capacidade financeira, que dê uma boa entrada, porque isso não só vai aumentar a rapidez com que o seu crédito é aprovado, como também o vai aprovar com melhores condições financeiras. Já entramos na segunda metade dos conselhos que tenho para lhe dar, e o sexto conselho tem a ver com a sua taxa de esforço. A taxa de esforço é aquilo que o banco vai analisar para saber se tem capacidade de pagar ou não uh, o empréstimo e os bancos gostam que a taxa de esforço se situe nos 30%, 35%, no máximo dos máximos 40%. Eles calculam a taxa de esforço de uma maneira muito simples, pegam no seu rendimento líquido, retiram as despesas fixas que já têm e veem quanto é que lhe sobra, depois disso colocam um, o valor da prestação, que vai custar o seu, o seu empréstimo, e dizem esta taxa de esforço é de x%. E, portanto, se superar, se, se passar os 35%, os 40% de taxa de esforço, o banco vai considerar que o, uh, o seu endividamento é demasiado elevado e, como tal, não lhe vai uh, atribuir uh, um risco tão, tão bom e, uh, ou lhe aumenta o spread, ou... Não, na pior das hipóteses, nem sequer lhe faz um empréstimo. O sétimo conselho, e já estamos mesmo, mesmo, mesmo a chegar à dica mais importante de todas, o sétimo conselho é escolha muito bem entre taxa fixa ou variável. Não dê como um dado adquirido que deve contratar uma taxa fixa, porque toda a gente está a contratar uma taxa fixa ou uma taxa variável, porque é isso que te recomendam. Pense qual é que é o seu caso. De uma maneira geral, um, num período de 30 anos, 40 anos, o, o, o custo de uma taxa fixa ou de uma taxa variável é muito semelhante. Basicamente, a taxa fixa implica que vai pagar todos os, mesmos, todos os meses a mesma coisa pelo empréstimo. Define-se um valor uh, fixo para a taxa e paga exatamente o mesmo ao longo de todo o empréstimo. A taxa variável, não. A taxa variável implica que existe um indexante, normalmente a taxa de é a 6 meses, e um que é junto à, à index, Indexante e com base nas variações da Euribor, que são revistas de 6 em 6 meses, vai ter uma, uma variação do, do seu, do seu uh, valor de empréstimo. De uma maneira geral, as taxas fixas são mais elevadas, porque garantem ao banco que se houver alguma volatilidade no sistema bancário, o banco está seguro e as taxas fixas são as taxas variáveis perdão, são mais baixas. Portanto, se está a pensar em mudar daqui a 5, 7, 10 anos, provavelmente, e fica aqui uma dica muito, muito importante, provavelmente uma taxa variável é melhor para si do que uma taxa fixa, mesmo que o seu banco lhe diga o contrário. Mesmo que contrate um empréstimo a 30 anos, pense, se vai sair e mudar de casa daqui a 5, 7, 10 anos, então, provavelmente, uma taxa variável é melhor para si. O oitavo conselho tem a ver com o prazo. É óbvio que quanto maior for o prazo, menos paga por mês. Porque no, no, no acumulado do empréstimo vai pagar muito mais. E é isso que deve ter em consideração. Prefere poupar 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros por mês e, e pagar uns milhares largos de euros em mais 5, 10, 20 anos? Uh, se calhar não compensa. Portanto, olhe para o prazo, veja bem quanto é que pagaria a mais por mês se, se contratasse menos 5 anos, se contratasse menos 10 anos. Mas pense, no acumulado, quanto maior for o prazo do seu empréstimo, mais vai pagar. Porquê? Porque está a pagar mais juros. O valor que está a amortizar de capital é menor, mas os juros são maiores. E isso faz com que pague mais quanto maior for o prazo. Não por mês, mas no total. Tenha isso em consideração. Já estamos no nono conselho sobre crédito à habitação e uh, não queria deixar de, de lhe sugerir que, se está a comprar casa e não consegue encontrar a casa que procura, vá ao meu canal de YouTube e veja o vídeo que criei sobre esse tema. O que fazer quando não se encontra a casa que procura. Uh, tem algumas dicas e sugestões que podem ajudá-lo a encontrar o seu imóvel e, um, e poder avançar com, a, com os seus sonhos. O nono conselho tem a ver com usar e abusar das vantagens de ser cliente antigo ou de ter na família ou na empresa laços com o banco. Os bancos gostam de relações duradouras, os bancos gostam de manter clientes, os bancos gostam de lidar com clientes que sabem com o que é que podem contar, que têm um histórico e, portanto, preferem apostar num cliente que já tem ou que tem família consigo. Por exemplo, se tem os pais que pode dar como, como, como, como apoio, há bancos específicos. Há bancos, inclusive, que têm condições especiais para quem tem os pais ou, uh, uh, no, no, como, como seus clientes. E também há bancos que têm situações específicas para quem tem, que trabalha numa empresa que tem conta no mesmo banco. Informe-se sobre isso e aproveite essas vantagens, que elas são muito úteis e podem reduzir o spread, o spread aprovar as melhores condições, ter isenções de determinados custos. É muito importante ver todas essas vantagens para si. Chegamos ao fim, o meu último conselho, a minha última dica é um 2 em 1. Um. O 2 em 1 um é, uh, e este conselho é mesmo, mesmo importante, e vai poupar dezenas de euros por mês, uh, centenas ao longo de um ano e milhares ao longo da duração do seu empréstimo. E é pesquise em vários bancos. Não fique só pelo banco com que trabalha. É um erro muito grande e não deve cometê-lo. Porquê? Porque se o banco... Que está, com que trabalha, não lhe dá as melhores condições, deve ir para o outro. Dois em um, porque eu recomendo vivamente, e é o mesmo conselho, que use um intermediário de crédito. Os uh, agredores imobiliários, os consultores imobiliários, os agentes imobiliários, chame lhe como chamar, não podem fazer aconselhar, aconselhar no sentido de prestar consultoria não é aquilo que eu estou a dar, que é dicas, não podem uh, fazer consultoria financeira. Portanto, deve trabalhar com um intermediário financeiro certificado pelo Banco de Portugal e um, eu vou-lhe deixar a dica do meu intermediário de crédito que eu uso para os meus clientes, que eu recomendo aos meus clientes, é totalmente independente e vai trabalhar com vários bancos, vai-lhe pedir os documentos, vai ajudá-lo e encaminhá-lo profissionalmente para ter a melhor solução para o seu caso específico, o melhor crédito com o menor custo e aprovado da maneira mais rápida possível. Okay? Espero que tenha gostado do vídeo desta semana, um vídeo só sobre conselhos de crédito à habitação e dicas e considerações a ter no processo de crédito à habitação. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou consultor imobiliário e estou disponível para o ajudar. E não se esqueça que todas as quartas-feiras lanço novos vídeos aqui no meu canal de Youtube e gostava muito que o subscrevesse. Até à próxima semana. Vamos conversar?